Tudo bem? Aqui é o René Ricardo E este é o meu segundo vídeo tá? No qual eu estou falando sobre o projeto da Sky tá? é, Como eu falei no vídeo anterior, eu gravei um primeiro vídeo Como cadastrar e revender produtos da Sky E o vídeo é um sucesso no Youtube, principalmente Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa entrar lá e ver esse vídeo tá? Mas eu quero te dar aqui algumas dicas de como você pode vender produtos da Sky tá bom? É, como você pode vender? Ah, assim eu vou te dar três dicas fantásticas aqui que você pode trabalhar com produtos da Sky e vender os produtos, tá? O primeiro é que eu não acho que seja a melhor forma, mas é uma boa forma, tá? É, você pode, por exemplo, ter os produtos da Sky e sair porta a porta, certo? É, batendo nas casas e, por exemplo, você olha para as antenas. E você vai ver se são Sky ou não Se são de outras operadoras Se for da Sky, você passa batido Ou então você pode tentar vender os, os outros produtos Como por exemplo, serviços Ou até o receptor da Sky Certo? Essa é a primeira forma Tentar porta a porta Porque eu não acho que é uma boa alternativa A segunda alternativa Seria você fazer um vídeo como este Tá certo? Mostrando... É, o seu lugar O seu, por exemplo a, O seu escritório Ou mostrando a sua equipe de vendas Ou mostrando, você se mostrando Tá certo E aí você vai então é, Colocar os produtos que você trabalha é, A região que você trabalha Tudo isso né? E fazendo uma página é, Na qual você pode é, Pode até ser um, um blog Se você quiser Mas eu também não acho interessante fazer isso Porque é, por questões aí de, de, de monetárias mesmo mas você pode fazer uma página é, no Google Drive por exemplo e, é, habilitando lei, colocando os seus serviços né você vai especificar os serviços que você trabalha tal, é, venda de, de, de receptores venda de, vendas de antena venda de serviços venda de canais tudo isso aí você coloca uma página pode ser no no, no no Word mesmo e depois você passa isso para PDF se você não sabe como passar isso para PDF existem outros, outros vídeos aí que você pode é, ver como passar um arquivo para PDF então você faz no Word mesmo né, e passa isso para PDF aí, aí no final você coloca lá o seu nome o seu endereço, o seu Whatsapp e o seu o e-mail seu e, e aí coloca ali para as pessoas baixarem gratuitamente esse portfólio e aí as pessoas vão fazer contato com você a terceira forma é uma é uma forma parecida com a segunda porém ela tem um diferencial tá você também vai gravar um vídeo você também vai fazer o portfólio porém agora você é, vai fazer a seguinte forma você vai fazer uma fanpage no facebook se você não sabe o que é uma fanpage nunca nunca nem sonhou o que, que é isso existem outros vídeos no youtube onde vão te mostrar o que é uma fanpage Tá então você vai fazer uma fanpage no seu perfil pessoal E aí colocar é, esse vídeo que você fez, certo? E com o link daquela página que você fez no Word Para pessoas, as pessoas baixarem E aí você vai impulsionar Se você não sabe o que é impulsionar um vídeo no youtube no facebook desculpa você pode ver em outros vídeos também como impulsionar um vídeo no facebook ok é isso e aí você vai impulsionar e vai colocar lá por exemplo 20 reais por semana 40 reais por semana 50 reais por semana se você tiver um orçamento de 50 reais por semana você vai alcançar em média mais ou menos umas 80 mil pessoas tá? Então se você imagina 80 mil pessoas É muito melhor do que você ficar batendo de porta em porta Porque você vai ter um alcance maior E também você vai ter pessoas entrando em contato Por isso que é importante ter telefone, e-mail é, e WhatsApp Principalmente o WhatsApp Que hoje todo mundo WhatsApp E isso é muito interessante de você ter esse recurso tá bom? Então essas são as três dicas Primeiro, porta a porta né? Segundo, um vídeo no YouTube onde você pode colocar além, o seu PDF para as pessoas baixarem, e terceiro colocar o mesmo vídeo com o mesmo PDF, só que agora impulsionado pelo Facebook, o que vai potencializar muito o seu negócio na internet. Tá, e aí as pessoas vão te conhecer mais, pessoas vão te conhecer e você vai ter é, maior ganho de, é, de recursos aí para poder estar tá trabalhando com a Skype pelo menos para vender e revender produtos da Sky, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até mais!